Eu sempre disse para vocês o que existia de melhor na teoria, o que eu aprendia das especializações, o que eu lia nos parágrafos dos livros, o que eu escrevi nos meus próprios livros, mas agora que eu vivo na vida real com um filho, as situações do dia a dia e sinto na minha pele como é encarar comportamento infantil na vida real, eu vejo que as coisas são bem diferentes. Falar para vocês hoje as três principais dificuldades as três principais coisas que eu achei mais difíceis e que eu penso em vocês todos os dias porque é diferente do que eu falava eu entendo vocês muito melhor nesses três itens o número um o maior de todos eu vou falar daqui a pouco eu vou começar falando pelo número 3 número 3 é que eu achava que o tempo que vocês, mães, vocês, pais, tinham para se dedicar aos filhos de vocês, para fazer as próprias estimulações que eu pedia, para brincar com seus filhos, para estimular do jeito correto. Eu sempre falei: tira uma horinha da sua manhã, uma hora da sua tarde ou da sua noite para estimular seus filhos. Assim já são duas horas no dia, já são 14 horas na semana que você consegue aplicar a aba com os cursos de capacitação, com que vocês aprendem nas nas aulas que nós damos eu sempre achei que fosse fácil tirar 30 minutos uma hora para fazer só isso com seus filhos e eu tô vendo que isso é insano o tempo passa de um jeito diferente quando a gente tem filho não dá tempo de fazer todas as coisas a gente quer fazer um monte de coisa no dia a hora que você vê já é hora de dar banho e de colocar a casa para dormir para já desligar as luzes e você não conseguiu fazer nada. Eu, pelo menos, com um filho de um mês e meio, eu tô vendo que o tempo passa de um outro jeito. Me ensinem, me digam como vocês fazem. Eu quero saber como é que vocês fazem para levar a criança para a escola, para dar conta de fazer tarefa de casa, para dar conta de brincar, de estimular com, do jeito que eu peço, para dar conta de fazer as coisas de vocês, do casamento. Muito difícil, muito difícil. Número 2. O que eu vi na prática que é difícil. Minhas amigas fonos, meus colegas dentistas vão me desculpar, mas eu deixo peta para pro meu filho. Eu sempre falei que eu jamais faria isso porque eu sou especialista, sou mestre em análise do comportamento, tenho especialização em Infant Parent Mental Health pela Universidade de Massachusetts para crianças de 0 a 5 anos de idade. Tem uma série de, de especializações, neurociências, estudo cérebro infantil. Eu vou ter várias técnicas para aplicar com o meu filho quando ele estiver angustiado, quando ele estiver ali precisando ser estimulado, quando ele precisar descansar. Eu tenho um arsenal com centenas de técnicas de comportamento, de modificação de comportamento para entreter. E para colocá-lo no caminho certo. As coisas são muito diferentes na hora que seu filho tá ali angustiado. Mesmo você sabendo que é manha. Mesmo ele estando trocado, já tendo se alimentado, já tendo tomado banho. Você já brincado, feito um monte de coisas. Mesmo sabendo que não falta nada para ele. Que é pura manha. Como é difícil da gente bancar essa manha bancar e não dar uma chupeta essa tem sido a coisa assim que eu realmente paguei a minha língua e agora o top número 1 um, o principal item que eu nossa esse pra mim foi uma surpresa e é uma coisa que é base da teoria comportamental é base das estimulações se você está gostando desse vídeo aproveita para se inscrever para receber sempre notificações de vídeos novos que saíram e curte se você estiver aí comigo entendendo o que eu tô passando. Tópico número 1, um, deixar seu filho chorar. Como é difícil ver seu filho berrando, chorando e angustiado, mesmo quando você sabe que é uma birra. É muito difícil. Eu não tô falando pra vocês que vocês têm que ceder que vocês têm que deixar fazer o que quer que não é para deixar a criança chorando o que eu estou dizendo é é muito mas muito muito muito mais difícil do que eu pensava dói e é uma dor visceral é uma dor que vem fica nos órgãos assim eu não sei explicar quem é mãe sabe que eu estou falando e quem não é não adianta eu tentar explicar que vocês só vão saber quando vocês tiverem uma criatura ali que precisa de você e que você sente responsável e que você não sabe o que está acontecendo e que você tenta de tudo para dar a, o que ele precisa para ele parar de chorar. Nesse item a gente tem que tomar muito cuidado e me ter passado passar por isso me incentiva muito mais a pensar em estratégias junto com vocês porque tem coisas que a gente não pode ceder. Quando uma criança está com comportamentos disruptivos, inadequados, está fazendo coisas que são muito negativas, comportamentos muito negativos, para conseguir coisas, se a gente cede, o cérebro dessa criança vai entender que é assim o jeito de se comunicar, que é assim a melhor forma de conviver na sociedade. E aí a gente sabe que as crianças crescem com esses comportamentos e que depois fica muito difícil de modificar, e que são impeditivos de aprendizagem Eu também estou uh, fazendo o que tem que ser feito que é o que eu ensino para vocês nos outros vídeos mas eu estou sentindo que é muito mais difícil do que eu só como terapeuta dizia agora como mãe Eu estou junto com vocês e quero dizer que eu vou pensar em outras estratégias para ser menos difícil essa parte para vocês Então é isso, se você acha que faz sentido Compartilha com outras pessoas e me escreve aqui nos comentários se isso acontece com você também, se isso aconteceu quando você se tornou mãe, tá bom? Obrigada e um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.